Eu agradeço a sua audiência Pensava eu muito Lembrava mesmo de viver Amava pelo que faltava E tudo que eu tinha nem podia ver Então um poderoso flash Desses que renasce nos faz tremer Saquei o um milagroso insight do agradecer Então, então no um poderoso flash Desses que renasce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 um som de um novo som Vindo me procurar Amar Não padecer Agradecer Agradecer Que a graça irá descer Miragem Doce viagem Sonho de Luís esse. Então Então o um poderoso flash Desses que remexem Nos faz tremer Saquei o milagroso Insight do agradecer Então Então o um poderoso flash Desses que remexem Nos faz tremer Saquei o milagroso Insight do agradecer Olha a variação aí, ó se tenho sempre Deus comigo, não corro perigo, não há solidão. Que ilusão, desfrute então, você é amigo, dom da gratidão. E então, então o poderoso flash desses que remexe nos faz tremer. Saquei o milagroso insight do agradecer nas faltas. André Menegas. tarde. Começando em Altíssimo Astral, os trabalhos técnicos do meu amigo Saro do Sou. <coughs> o homem que de vez em quando eu vejo aqui na rádio, né? Tem que falar para o Tomás, ele fica com inveja quando eu, eu gravo com vocês, assim. O Tomás fica com muito ciúme, cara. Então, ó, oh, Tomás, eu não tô traindo você com o Celso, não, nem com o Pedro, nem com... Gente, boa tarde. André Meneghete aí. Pode pegar o microfone para falar. André é meu convidado hoje. A gente... Eu tenho um tema para falar pra desenvolver com vocês, mas eu sempre honro o músico aqui. André Grande, flautista. Já tocou com todo mundo na música de rezo, né? Leal Carvalho, Alejo de Maria, Tribo das Cores, quem mais é? Felipe Stein, quem mais é? Nanã. Nanã, Zanata, lá de Curitiba, nossa! Descobri que ele toca num barzinho você também. Comigo também. Banda da, é, Viva Vida. Bamba, banda Viva Vida, nós fizemos no Manaus, né? Você fez o meu show lá, legal. Viva Vida, que eu gosto bastante. Bem-vindo ao programa, André. Obrigado. Pô, que bacana encontrá-lo aí. Gente, música não é um acompanhamento. Música é a própria medicina. Eu falo muito isso nos meus trabalhos. Quando eu faço as constelações, eu levo um Aníbal e a gente põe a música na constelação e a música vai trazendo já o desbloqueio daquele ancestral que, por um acaso, não está feliz. Claro que dentro da dinâmica da constelação, mas a música facilita o caminho. Eu costumo dizer muito nesse programa, André, que a música não é um complemento, ela é a própria medicina. E como é que estão os trabalhos de música de rezo aí? Estão legais. Bacana, muito festival. Novas composições. Oh, vamos, vamos, vamos ver se a gente escuta isso, fazer com mais carinho aí. É, mais tempo. Eu tenho aí na, na, alguns trabalhos que eu vou ter que gravar, vou trazer um programa só para você. E essa música nós ensaímos agora, nem, nem tinha escutado. O André é um grande músico, toca violino também, né? com o violino também. Ah. Dá para dar uma. Agora, como ele não vai fazer o violino, pode jogar o ar-condicionado um pouquinho mais em cima, que tá quente aqui no, no estúdio. Legal. Gente, falando um pouquinho da agenda, eu vou estar com constelações, eu toque do despertar. Quinta-feira, na Massinha Puglese, aqui na Avenida Ceci, um lugar bem acessível. Ceci bem acessível. Ainda bem que eu não tô com a língua presa, né? Na Avenida Ceci. Quinta-feira agora, às 20 horas. E sábado de manhã também estarei. Fazendo Toque do Despertar e depois tem as Constelações. O, o público nosso já conhece o Toque do Despertar, é um trabalho que mexe profundamente com a questão neurobiológica, afastando as sinapses que prendem a tua visão, colocam véus, não fazem você enxergar a visão, ter a visão maior, acessar a plenitude. Constelações depois. Então, quinta agora, 20 horas e sábado, 9 da manhã. Liga no 558-314-69 e marca lá o seu, seu horário. Aí eu não tenho mais o que falar de agenda, porque depois eu vou para Uberlândia, eu dou formação, eu formo consteladores profissionais na, na área de constelação, vou formar em Uberlândia. Você é de lá, Celso? Sim. A esposa do Celso, tá vendo? Povo bom, Uberlândia. Oh, que legal. tá vendo? Aí a gente sempre encontra mineiro igual capinha, a gente encontra em todo lugar. <risos> bacana, bacana. Estarei em Uberlândia semana que vem, então aproveitem porque eu vou ficar uma semana sem uh, fazer os trabalhos aqui em São Paulo. Gente, eu coloquei hoje no Facebook duas coisas. Primeiro, o SUS aprovou uh, as constelações familiares e outras terapias no seu quadro. Aprovou e aceitou hoje, <coughs> foi ontem na verdade, saiu no Jornal Nacional, saiu nos melhores jornais de São Paulo. E fico muito feliz, é uma vitória nossa. É né? uma vitória de todos que, que carregam as bandeiras das terapias Tidas como alternativas, que eu não sei se é tão alternativa assim Eu acho que é tão real quanto uma precisa da outra A gente precisa da medicina alopática E a medicina alopática também precisa Não há essa, esse racha, uma complementa a outra Não há briga, isso é uma tolice, é uma ilusão De um brigar com o outro, não tem porquê Quem está na frequência maior não disputa nada Então é uma vitória, fico muito feliz por todos os terapeutas Uh, pelos meus alunos que eu formo, os consteladores, que estão com um mercado enorme para trabalhar agora. Inclusive, é, é, um, é um, realmente uma cura fabulosa. E estou aqui para celebrar com vocês, agradecer que tudo vai para o caminho certo. Continue fazendo, continue andando, continue caminhando, que tudo vai fluir. O problema é quando você para, quando você se assusta, quando você trava... Quando você começa a pensar demais né, nas impossibilidades, aí a coisa pega. Falando em impossibilidades, eu cantei Ganesha semana passada, que foi o primeiro programa nesse horário novo, e o pessoal super que adorou, falou, nossa, eu, eu vibrei com você na energia de Ganesha para abrir o ano, a gente ainda está no começo do ano, eu vibrei com você para um, novos negócios, eu vibrei pra você pra uma, com você para uma casa que eu, que eu vou mudar. Eu falei, que bacana, é isso mesmo. Desbloqueando os caminhos, Jai Ganesha A gente fez um rezo cantado aqui, foi muito bonito E eu fico feliz quando alguém fala que é, sintonizou com, com essa vibração nossa e conseguiu coisas Gente, eu fiquei de falar um pouquinho hoje sobre um outro assunto Que eu trabalhei muito tempo com isso é, Alguns chamam de viagem astral Eu não gosto desse nome que parece turismo né? Outros chamam de desdobramento, os espíritas chamam Uh, eu gosto do nome projexologia, né? estudo da projeção. Eu fiquei de falar um pouquinho nisso, trabalhei 17 anos com isso, depois eu fui caindo para as terapias de consciência, mas eu, eu desde pequeno eu tinha uma, um, uma coisa de sair do corpo, minha mãe chegou a me levar em psiquiatra para tomar remédio, porque ela achava que eu tinha um problema, olha só, o que é a falta de informação, né? E realmente, eu saía, tinha experiências muito fortes. E quando eu voltava, eu não me encaixava direito nas histórias aqui. Enfim, eu aí fui obrigado, né? Aquelas coisas, obrigado, entre aspas, a, a entender um pouco disso. E bons livros, bons mestres. E acabei conhecendo o assunto. Acabei vivenciando bem o assunto. Gente, primeiro, não, não é ensinar você a sair do corpo. Todo mundo sai do corpo quando dorme. Você nunca sonhou que estava voando? Você nunca sonhou e de repente você está caindo num abismo, dá um tranco e acorda sim? Essa é a volta ao corpo. Tá? Eu tenho pouco tempo para falar sobre isso hoje. O que a gente ensina não é o pessoal a sair do corpo. O que a gente ensina é você tomar consciência de que você está projetado e não que você está sonhando. Num sonho, ou você está num carro, esse carro vira uma bicicleta. Né? Vira um pula-pula Uma geladeira vira um elefante né? Assim de repente Na projeção não Na projeção acontecem as coisas como acontecem aqui É muito interessante isso Então quando você Estiver, abre aspas, sonhando Na próxima vez Tenta tomar consciência peraí, Se você conseguir isso, fala Será que eu estou sonhando? Se você tomar essa consciência Você não está sonhando E a partir desse momento você tem uma Outra percepção desse sonho e aí você vai ver que leis que regem o nosso plano não regem. Lá. Você, começa, você pode sentir, dependendo do grau, do grau de, de sutileza, você pode dar uma flutuada, você pode atravessar alguns lugares. E aí você começa a treinar para ir para os lugares. Tá? Mas, repito, não é turismo astral. A projeção ela tem uma finalidade. Como a nossa energia está encarnada, mesmo a gente... Fora do corpo, nós estamos ligados por um cordão de prata, que a gente chama, é um cordão de geleca aqui, tá? formado de ectoplasma. A gente está ligado ao corpo. Então, a gente ainda está denso. Então, espíritos superiores nos utilizam para levar a nossa matéria, que somos nós mesmos projetados, a nossa matéria intermediária, para que eles manifestem as, as curas através da gente. Então, a projeção ela tem uma função. Claro que de vez em quando a gente é brindado com... Pô, eu fui num lugar uma vez, André, cachoeiras de luz azul. Um azul esverdeado, assim, cachoeiras, é, uns um seres, um, umas borboletas diferentes, sabe? Do tamanho de uns papagaios, assim, umas coisas muito grandes. É, pô, eu lembro muito bem, nitidamente disso. Foi um presente aquilo, com certeza. Mas também de vez em quando a gente é, lembra de estar em alguns lugares mais, mais densos, mais pesados onde ocorreram acidentes, ocorreram histórias, para que a nossa matéria seja utilizada. Quer saber um pouco mais sobre isso? Entra na minha lista de WhatsApp, eu tenho pouco tempo para falar sobre isso hoje, um, e a gente, eu vou desenvolver um curso aqui em São Paulo, já tem um curso marcado lá em, no, em Quitandinha, Paraná, sobre projeciologia, um, e é um assunto que eu quero abordar, porque eu vejo que tem pouca gente fazendo, e eu sei o quanto é importante as pessoas para as pessoas sacarem essa saída do corpo, para perceber qual que é o maior prêmio para quem sai do corpo, olha para a cama ver um corpo deitado ali. Você saber que a morte não existe. Você ter a certeza de que a morte não existe. Então é um trabalho que eu gosto de fazer muito, porque você abre uma nova perspectiva na vida dessas pessoas, sabendo que existe algo além daquilo. Saber racionalmente é uma coisa, experienciar é outra. Então, é, esse é um curso que eu gosto de dar muito. Já fiz muito, o meu tempo restrito agora é, não me permitiu continuar, mas eu estou arrumando umas brechas para fazê-lo, tá? Outra coisa, escutem aí, não existe a possibilidade de você sair do corpo e não voltar mais. Isso é lenda? Não tem como. Esse cordão de, né, que a gente chama de cordão de prata, ele é um material que só se quebra quando a dor na morte vier. Por isso que a morte tem um símbolo da foice, sabia? Ela tem um símbolo da foice, porque ela, com a foice, ela, na, na, claro que isso é uma alegoria, ela vem e corta o cordão. Por isso que a morte tem, aparece aquela, aquela imagem da morte com uma foice, ela corta o cordão. Quando a, a dona morte quiser cortar o seu cordão, ela corta sem avisar, não é você saindo do corpo, não. Então não existe a possibilidade de você sair do corpo e não voltar mais, ou alguém entrar no seu corpo, falam tanta bobagem, né? Por isso que é gostoso a gente estudar. A gente entender e a gente experienciar Para a gente derrubar por terra Todas essas teorias é, baseadas nos medos É também chamado de viagem xamânica né? A saída do corpo Os índios já conhecem isso há muito tempo Eles, eles costumam combinar de sair do corpo né Viagem xamânica Então vou trazer uma música xamânica Música número um do meu CD Consciência Cantada Falar de xamanismo Chamando a força do grande espírito, essa tarde de 40 graus em São Paulo, grande espírito de força, grande espírito de amor, despratando ao som do meu tambor, despratando ao som do meu tambor, e da flauta, grande espírito de força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 Despertando ao som do meu tambor, despertando ao som do meu tambor, acorda o poder de tuas matas, convida a nossa força ancestral, emelza a pureza das cascatas, faz o fogo iluminar o nosso astral. Grande espírito de força, grande espírito de amor. Despatando ao som do meu tambor, Despatando ao som do meu tambor, Grande espírito de força, Grande espírito de amor, mundo ao som do meu tambor, mundo ao som do meu tambor, Despatando ao som do meu tambor, Despatando ao som do meu Grande André André, deixa o seu contato aí pra música O violino ele faz também, ele faz um solo de violino né? O André faz, faz festa batizado O é, que mais? <risos> Velório não faz? <risos> Funerais, casamentos Funerais, casamentos <risos> Deixa um contato pro pessoal aí André Uh, meu contato é... Bom, tem uma página no Facebook que é André Meneghetti Música e Composição. Ele é meu amigo no Face, viu? Tá com o Paulo Sérgio Oliveira com dois H. Você procura na minha página e ele tá lá. E tenho uh, o meu perfil pessoal, que é André Maneghetti. E tenho o meu WhatsApp também, que é 98689-3270. Uh, repete gente... aí, repete aí. WhatsApp? É. 98689-3270. A gente faz. São Paulo, viu, gente? Tem gente que escuta até lá, até na, na Europa, tá? Então tem 11. 11. <risos> 98689-3270. Músicas tradicionais irlandesas, canções. Legal, legal. É, a pessoa pode contratar para fazer uma canção, para festa dela, coisas desse tipo. Pô, bacana, André. Pô, feliz de você estar tá aqui. Obrigado. banda da Tribo das Cores já esteve aqui, sem você. Na época não sei o que aconteceu. <risos> Felipe veio muito aqui, Felipe Stein o pessoal que ele acompanha, André Parise, a Marie já teve aqui também, Marie Gabriela, tem uma galera bacana aí da, da, da música de, o balé de Maria já teve aqui, da música de Rezo, então, um abraço para o Clebinho, que é empresário dessa galera toda aí, né? tá fazendo um trabalho bacana também, é, o pessoal da Madre Terra também, queria mandar um abraço para eles, e dizer o seguinte, o ouvinte mundial, de sábado o pessoal já estava acostumado, eu sempre trago uh, a música, não para enfeitar, mas para aumentar ainda mais a força da frequência. O slogan desse programa é, você já é tudo, você já tem tudo, basta descobrir. Então eu falo muito do empoderamento. E esse empoderamento é da força que não está em religião nenhuma, não está em livro nenhum. Esse poder está numa mudança de frequência que você faz com você mesmo. Esse é o trabalho do Toque do Despertar. Me chama lá na lista de WhatsApp, que eu direciono toda a minha agenda em São Paulo, Brasil inteiro, graças a Deus. Então eu estou em de semana que vem. Volto para São Paulo, do outro curso aqui. Depois eu tenho Ribeirão Preto. Não, Limeira. Eu tenho Limeira em região. Então a minha agenda é muito vasta. Tendo Curitiba também. Estou fazendo um trabalho com as empresas lá em Curitiba. Está uh, muito bacana. Quanto tempo tem aí, Sessão? Tem dois minutos. Uh, vamos fazer uma música aqui falando de empoderamento. Vou terminar com essa música hoje. Música de Renato terceiro Eu vou explorar a flauta do André aqui, lógico. Essa música fala do cavalo. O cavalo é o poder no xamanismo. Você tomar o seu cavalo...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 Olhos em e vir, e ouvidos e boi manhoso, e lavo eu no mundo lá fora, montado em meu próprio doce, e lavo eu no mundo lá fora, montado em meu próprio doce, olhando o cavalo bravo no seu livre cavalgar.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 afora montado em meu próprio dorso, E lá vou eu no mundo afora, montado em meu próprio dorso E lá vou eu no mundo afora, Montado em meu próprio do. Eu agradeço a sua audiência, o seu carinho. Alô galera do Facebook, dá um alô aí eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a você, André. Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço a Deus, o Pai maior. Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço. A Mãe Terra, aos meus ancestrais, a minha missão a serviço de algo maior. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, até sábado, assim falei, Raul.